Oi, gente! Começando mais um episódio, não podemos deixar de falar da campanha Todos por Um. Isso aí. Eu tô aqui para apoiar a campanha, dizer que eu apoio também, já fiz a minha doação. E para você fazer sua doação e saber mais um pouquinho, como é que faz, Tony? É simples, gente. Qualquer pessoa pode doar para esse Pix que tá aparecendo aqui, ó, apenas um real. É isso mesmo. Um real você ajuda a gente a seguir em frente. Bora lá? Vamos fazer parte? E seguinte, hein? Agora tem... Mais um episódio, ó. Ah, então não esqueça de fazer essa doação que tá vindo muita novidade. A gente conta com vocês, ó, e todos por um! Ainda bem que você tá sentada, né? Tá com essa cara de enterro aí, desata a falar, Salomé, pelo amor de Deus. Michelle, como assim? Falida? Mas como, como pode acontecer? Como foi isso? Além de amar má administração, fui confiar na pessoa errada, né? Pessoa errada? Você confiou no bandido! Isso não vem ao caso, Salomé. Eu tenho uma pista, por isso que eu voltei pro Brasil. Hum. O Pierre se acha esperto, ele vai ver que eu sou muito mais. Até eu conseguir agarrar ele, vão ser dias difíceis. Ih, meu louco, esses olhos sem me ainda vai essa parte de dias difíceis, por quê, hein? Pois é, Salomé, eu vou precisar de você e do Ian. Da fama de vocês, da popularidade de vocês. Porque eu preciso manter essa escola. Eu tô, eu tô no conjugado. Eu tô no. Você tem noção do que é um cônjuge? Eu tô no conjugado. Kitnet você, Michele. Kitnet, meu Deus do céu, como? Como? Uma mulher na esquina faz biscoitinhos. Nossa. Faz biscoitinhos. E eu como com fome. Mas olha só, Sim. a escola lucra. Eu tenho 3 mil alunos ou tendo 10, o gasto é o mesmo. Eu tinha uma ideia. Ó, oh, tu joga tênis? Eu pego três bolinhas de tênis e te dou. Aí tu joga a bolinha, faz malabares lá na Barra da Tijuca, no cruzamento lá na Avenida das Américas. Ah, tá. Que legal. Eu só preciso de mais uma bola, porque duas eu já tenho. Seu olho que eu vou arrancar! Que horror! Sossa. pode nem brincar. Não, não posso brincar não. Daqui a pouco hum. eu vou enfiar o sapato na tua goela, olha só. Eu preciso trazer aluno pra essa escola, porque eu preciso me manter aqui. Preciso pagar tudo direitinho, até eu conseguir colocar as mãos desse desgraçado que eu roubou meu dinheiro. Você entendeu? Até lá. Ninguém pode saber o que tá acontecendo aqui. Ah, e você tá pensando em botar um detetive no caso? No caso o detetive sou eu, né, Salomé? Ué, gente, gente. Salomé, desculpa interromper. Michelle, Mãe de aluno lá fora que eu vou falar com você. E... Yeah. Gente, as ponteiras. Tô detonando, inclusive. Hã? Oh. It's the start of oh. us waking up, come on. What about us? What about us? Show me, me. me loving. I, I need your loving. Cause I'm drowning in something and I can't come out. Just so show me loving. I need loving. Oh, o oh, moleque, quer falar comigo não? Que porção? O que você quer? Eu sei que eu vou acelerar com você, tá? Mas pô, o pneu da minha moto furou Gastei mó grana, me deu, me deu mó dor de cabeça, tá? Porque eu trabalho com isso e você sabe Eu tava indo te encontrar E custava mandar uma mensagem, dizer o que aconteceu? Como é que eu mandar mensagem, dizer o que aconteceu Se meu celular tava sem bateria? E o pior, deixou o carregador dentro da mochila Pra poder carregar quando a gente tivesse... como foi, cara? Você não fica chateado comigo não, vai? Eu não tô chateado. Pra falar a verdade, eu nem sei como que eu tô. Tô com a tarde toda livre. Tava com uma missãozinha pra gente, sabe? Um planinho. Mas você tá todo chateadinho aí? Você não presta mesmo, né? Você faz a burrada, me chateia, não diz o que tá acontecendo. E aí aparece aí depois, querendo me levar para um quartinho de hotel, baratinho, eu achando não... que vai resolver tudo. Eu não disse isso. É, e eu presto menos ainda, né, por cair e acreditar em você. Era para eu ser forte, manter o controle e seguir para minha casa. Mas não. Não. Eu e você sabemos como isso vai acabar, né? Ah é? é? Sabemos? Eu não sei não. Vem aqui do meu ladinho e conta pra mim como é que vai acabar, vem. Agora. Vamos logo antes que eu mude de ideia. Boa, garoto. assim que eu gosto. Desculpa, meu Deus, que é isso. Eu tô... Perdida, acabei de chegar, tô, enfim, assustada. Olha, tá tudo bem, tá? Pode ficar tranquila. Nada aconteceu, tá tudo certo. Você tá bem? Eu, na verdade, eu tô precisando de ajuda. Mas o que eu posso fazer pra te ajudar? Você sabe onde fica? O Lago... Largo da Gardênia da é, Bom, você deve estar falando da Gardenia Azul, mas você está bem perto. Olha só. Vai sair, vai dobrar à direita. Você vai seguir por uns 10 minutos. Seguir reto por uns 10 minutos. Uhum. Aí lá você vai encontrar um largo. É ali? Ai. Eu não sei o número que você está procurando, mas é ali. Aí você se informa melhor. Muito obrigada. Você <risos> me salvou. De nada. Boa sorte, Obrigada. Tá? Tchau. Tchau. Ai. Assistindo Dormir. Correção Velando o sono do meu amigo Ai, não tô tão preocupado com ele é, Até que ele tá Tá lidando bem, né Também Vai fazer o quê? que? Se descabelar, se desesperar, não vai resolver nada essas horas a gente tem que ser Maduro, aceitar, seguir em frente Tem jeito É, você tá certo Mas não custa também, né A gente como amigo tá aqui pra poder estender a mão Da um um suporte porque ele precisar e. Ai, ai posso ter de pensar em perder um pai, mas. Amigo é isso, né? A gente tá junto nos bons, nos maus momentos. Puxa a orelha, dá uma bronca, mas também dá colo, dá casa, dá conforto. A verdade é que o Rafa sabe. Ele tem amigos de verdade. Aonde ele estiver, os amigos dele vão estar tá também. Sempre vão estar. Agora aqui, hum. eu tava pensando. Hum. A gente podia assistir um pouquinho de televisão junto hoje, né? Hum. Hoje começa aquela série que o senhor o senhor abenasse. É... Eu, eu quero que o senhor me falou que ia ver comigo. Eu falei? Sim, falou. E a gente não viu nada. Hum. A gente podia parar pra assistir um pouquinho, né? Aproveitar que a gente tá em casa hoje, tá de folga, que só amanhã começa a nossa vida de adulto. E aproveitar esse momento. O que você acha? Tá bom, sim. Já que você tá pedindo com jeitinho, me encostando desse jeito, me seduzindo, Bruno, a gente pode ver, viu? A gente veio bem abraçadinho, dando uns beijinhos. E assim o Rafa dorme, ninguém acorda ele. Tá bom, então vamos pro quarto. A televisão já tá ligada, já deixei tudo no ponto. Ah é? No ponto, Bruno? Oh. Eu, eu tô falando da série. Sim, eu também cara. Sem essa cara. Ai, 4. Sem fazer barulho. É pra ver a série. É a série, Calma. Agora é tratamento, pensamento positivo. Agora é tudo certo. Eu ia fazer uma série de shows numa casa noturna de Curitiba. Mas eu não tive nem cabeça. Eu desmarquei tudo.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 Você também. Até mais. O cara fez foi pouco, porque se fosse eu, eu ia fazer diferente. Se fosse você ia fazer o quê? Hum, essa amarra toda não te garante não, hein, rapaz. Quem disse que não me garante? Hein? Quer ver como não me garante? Aham. Uhum. Quer ver? Quer é, ver, né? Ninguém aqui é puro anjo ou demônio.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 Pode ficar tranquilo, mano. O rio é enorme, é gigante. Não acho que ele vai me encontrar aqui. Tá, qualquer coisa. Qualquer coisa você vai me avisando. E como é que vocês estão e a mãe? Tá tudo bem por aí? Ah, que ótimo. Tá, obrigado. Pode deixar. Tá, fica bem, tá? Qualquer coisa, se quiser me ligar, é só falar. Tá, beijo. Vó, senhora deixou... Quem eu... é, quem é, quem é? Show. Quem é você? Oi, desculpa, eu não sabia que tinha ninguém nesse quarto. Eu só vi a luz acesa e, e minha avó não falou nada. Eu, eu, eu paguei, eu paguei, hein. Eu paguei adiantando, inclusive, eu não tô fazendo nada de errado. Não, eu tenho certeza que tá tudo certo. É, foi só um grande mal entendido. Mas eu sou a Manuela, todos me chamam de Manu. Eu sou neta da dona da pensão. Bacana. É, eu, eu sou o Ícaro, prazer. Você não é do, do Rio, ou é? Né? Não, eu sou do interior, mas eu sou ganhei, eu gosto de homem. Não, tá, calma, não pensei em nada disso. É que a gente sempre recebe uns homens que vêm a trabalho, temporariamente, aqui. E vai ser legal ter alguém mais ou menos na minha idade pra conversar de vez em quando. Mas, enfim, desculpa de novo e... Boa noite. Que maluca. Quase me pega sem nada. Tudo sujo, olha isso. É muito bom lembrar isso. Que saudade! Ah, minha tia Cissa, que linda. Perdemos o meu tio Walter por câncer, né? Mas Deus sabe de todas as coisas. Isso aqui. Eu não sei nem por que tá aqui. O que aconteceu no passado tem que ficar no passado. Ô! É que... Tá aí? Ai. Nossa, dia cansativo! Oi, oh, tudo bem? <risos> tudo bom? Ai, muita coisa pra fazer lá fora, mas é. graças a Deus deu tempo de te fazer tudo. Que bom, você ah. demorou. Parece que fez, tá aprontando alguma coisa? Ih, aprontando o que? Que isso aqui, ó Dobrei Passei, tá? Todo dono de casa Fiz tudo que deveria ser feito uhum. Tava te esperando pra gente ah, tá bom. É, comer alguma coisa Preparar alguma coisa Aí não eu não tô afim de preparar nada, eu não tô afim de andar, eu tô afim de comer uma besteira hoje. Eu tava pensando, sei lá, num fast food. O que você acha? Hum. Uma besteira? É, a gente tem alguma ideia. Eu tem sim. Tá tomando aqui, o que, que foi? Prazer. Besteira. Ai, meu Deus. <risos> Ela me mostrou <risos> o que era pra crer. Eu não poderia <risos> ser o homem que você adora. Eu sei, Rafael. O que eu quero te dizer é que eu ainda continuo batendo a cabeça pro um homem. Desde, claro, se for pra tirar os sapatos. Eu, se não for assim aqui pra ele, tá pensando o quê, palhaço? Eu, hein? Ele... A vida já faz a gente a gente abaixar a cabeça pra tanta impunidade, intolerância, né, amigo? Mas isso também? De jeito nenhum, amor. Mostra a bunda pra vida, isso sim. Que homem bravo que eu casei. Mas assim, o que eu acho pra te falar na verdade é o seguinte. É que você e o Henrique, por exemplo. Vocês ficaram estacionados. Você foi pra Europa? Foi. Mas o Henrique tinha um propósito. Você, é seu propósito? você não tinha um propósito? Você tinha um propósito? Você não tinha. Aí você foi. O Henrique agora tá lá estudando gastronomia, fez isso, fez aquilo. Ai, que delícia, que maravilha, tudo maravilhoso, tudo certo. Pera aí, Bruno. E tá, ai, que delícia. Só que aí o Henrique tá fazendo o quê? Sonhou e reaver o restaurante dele. tá conseguindo. Aí agora só porque realizou esse sonho vai estacionar? Não tem mais sonho, gente? Que isso? que eu vou te falar uma coisa, segura aqui pra mim, meu amor. O Henrique tem que pensar o quê? É sonhar mais porque eu, eu e Ian. Eu tenho um sonho hoje, realizei, amanhã eu tô sonhando mais quatro. A vida é movida o quê? É sonhos? Não é? É. Então, sabe o que eu acho, Rafa? Eu acho que você deveria experimentar. Peraí, Bruno. Acho que você deveria experimentar umas coisas novas com o Henrique. Você deveria experimentar você não experimenta coisa nova com Henrique? A gente experimenta várias coisas, a gente experimenta com o Ian, eu experimento várias coisas, viu, Rafael? É, várias coisas que eu nunca nem imaginei que eu experimentar. Eu gosto, hein? Eu gosto, inclusive o... a gente falou de experimentar eu tô um falando negócio? de sensações, emoções, sentimentos, e não de posição na cama, se você é ativo, passivo. Não, eu tô falando de eu sensações, emoções, e sentimentos. Eu tô falando de sentimentos. <risos> Rafael, tá quieto. Rafael, deixa, o te... carro. <risos> deixa eu te falar uma coisa. É, hum. é, é, é porque Bruno tá... Não me fala mais o foco. Tá, desculpa. Tá. Ali, deixa eu te falar uma coisa. É uma é Casamento não pode cair na rotina, é só isso que você tem que deixar, porque casamento, duas pessoas morando junto, acordando junto, dormindo junto, é uma merda. Se você deixar cair na rotina, pior ainda. E isso só depende de você e do seu parceiro. Do... do, do parceiro. É. É. É. É. Amigo, tá? conselho mesmo, tá? Acho que agora você tem que pensar em você, porque senão o que vai acontecer? Não, ele não vai achar que você é egoísta, não vai. Até porque pensar em você não quer dizer que você vai esquecê-lo. Entendeu? Você vai inserir aí, mas você tem que ser a sua prioridade. Você tem que ser a sua prioridade. É verdade. Ah. Não, não sei. Eu sou a sua prioridade? Você é a minha prioridade. Uhum. Completamente prioridade. Fofo não, Rafael, ele mente. Ele maltrata. Você gosta. É, uhum. Eu gosto. Ele, tá. Eu gosto. Tá também. bom. Eu, eu, eu tô indo pra casa. A gente tá saindo da emissora agora. Uhum. Estamos então, indo pra casa. Vamos entrar no carro agora. porque. Eu Tô tentando entrar é. no carro depois de eu estar aqui parado. Tá. Não. Vamos ficar em casa. Bruno vai cozinhar. É. Inclusive tem um macarrão sensacional, Tote. Dos deuses do meu macarrão, você sabe disso. Macarrão. macarrão. O macarrão botou um tablete de um treco ali, botou um bacon ali. Tá falando que é um macarrão maravilhoso. Oh, né? macarrão. É, é, é maravilhoso ser macarrão, né? Alguém sabe me elogiar, é, né? É maravilhoso. É, é maravilhoso. Vou, Primeiro eu caramba. como depois eu elogio. Embora, Vamos lá, Bruno. Vamos lá. você embora. come depois você elogia, não é bem Vamos. assim, não, hein? Às vezes você come não. Rafael, deixa eu te falar uma coisa, eu tenho condição de continuar um asunto com você, porque Bruno uhum. ele leva tudo pra cama pra comida, ou a comida na cama, ou a comida eu não tô conseguindo, exatamente, vou fazer o seguinte, eu tô indo, eu tô indo. Cama, eu tô indo, vamos embora, eu vou, quando eu vou chegar em casa, Ian. longe de Bruno, eu, eu te ligo, eu tô indo, hein, eu te tô indo também, eu te ligo, sai pra você, pessoal, sabe... desliga esse carro, no... é, tá bom, Rafael, olha só, peraí, deixa eu abrir a porta que ele não sai, olha aqui, faz o seguinte, é, é, Quando eu chegar em casa, eu, eu, eu te ligo, e enquanto eu tô chegando em casa, faz o seguinte, liga pro Henrique, Olha gente, liga para o Henrique, fala alguma coisa com ele, conversa com ele e, e, e sugere uma coisa nova. Até mesmo nessas ideias do Bruno, é... é, é pede pra ele fazer um prato para você quando você chegar lá, sei lá. Eu sei, amigo, que seu pai morreu, mas né, já não tem mais o que fazer. Você precisa salvar o seu casamento, senão é o seu casamento que vai morrer também. Tá, então tá bom. Tá ótimo, tô indo, senão o Bruno me mata, beijos. A gente se fala mais tarde então. Tá ótimo, melhor ainda. Ótimo. Me casa, su casa. Me marido, só meu mesmo. Mi tô carro, estou indo, indo. Tô Anda indo. Logo. Beijo, beijo, amigo. Tchau, Tô indo. Oh, me atraso, meu Deus, sou a atraso gente não pode também. é sua casa também, The storms we chase lead in us And love is all we'll ever trust Yeah, no I don't wanna waste what's left Tá aí. Gostei. Tava com pressa ou foi impressão minha? É ah, pressa eu sempre tô, né? A vida de motoboy é foda. Tem que trabalhar de noite. Agora que eu tiver tarde livre, a gente deu um rolé, mas ficou corrido pra mim. Eu eu preciso nessa, vou tomar um banho. Você vem? Eu já vou. Só não demora que eu tenho que ir embora, anda! Já sei errar sozinha sem pedir conselhos. Se eu sofrer, quem é que vai chorar por mim? Você não veio! Já sei olhar pra mim Ué? sem precisar de Cadê Não me diga que não. E nem me diga sim. Não me diga que não. E nem me diga sim.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 Tá bom, vou lá assistir a novela. O que que foi, gente? Nada. Ué. Tá tudo bem? Tá ótimo. Opa. Bruno, ouve, ouve, Bruno, não. ouve, não tem a menor condição, não tem a menor condição de botar um berço nesse quarto, não cabe, não cabe um berço ah. aqui, esse quarto é pequeno, é apertado, mas um ovo de codorna, ouve, Bruno? É, a gente não precisa botar um berço aqui, a gente pode montar o quarto dele ah, no outro quarto, um quarto dá? de visita. Ah, ué, quem vem aqui em casa vai entender, né, não. que agora tem uma criança, vai, ah, é claro que vai entender. E outra coisa, a gente tem que pensar na possibilidade da outra casa também, né, que a gente não conversou isso. Bruno, um Bruno, Bruno, Bruno, Bruno, não tem condição, Bruno, Pô, como que a gente vai botar quarto Vinha. dele? A gente tem que ter berço pra criança estar perto da gente, o Bruno ele é pequenininho, ele tem menos de dois anos, como que ele vai dormir no quarto separado? Ué, a gente a vai outra deixar casa... ele no outro quarto, uh -huh. aí se a gente ouvir na babá eletrônica, uh -huh. a, uh -huh. a gente ouve ele chorando. A gente um vai, vai lá e falado, pega não. ele e traz ele aqui pro quarto, bota ele na nossa cama pra dormir com a gente. É. É, fala mais da gente ir lá mesmo ver o que tá acontecendo A gente tá escondendo, a gente tá escondendo Bruno, pelo amor de Deus, eu tô surtando Meu Deus do céu. e Bruno, ó, Vamos ter pensamento positivo, a gente Ai, consegue ter pensamento positivo para Pra trazer? Vamos, né, pelo Ai. amor de Deus Olha só, Ai. calma Tá, tô vamos calma, ter pensamento positivo e Tudo mais Mas Cuidado para você não Não se frustrar, tá, vamos devagar Com as expectativas, era é isso que a gente tinha combinado Tá, tá, tá, tá, tá, E vamos conversar com calma. Tem a possibilidade de outra, da outra casa que a gente, de fato, ainda não bora pra conversar sobre isso. Deixa eu te falar. Independente da obra, a nossa casa, a, a... Aquela casa que você me levou pra ver, ela já foi vendida? Não, não foi vendida. É dessa casa que eu tô falando com você. É uma casa grande, com espaço, pra uma criança correr, brincar, tá, subir, tá, tá, tá, tá, tá, tá, Vamos fazer o seguinte. Hum. Eu eu vou lá dar um beijo de boa noite e ver se o Rafa tá precisando de alguma coisa. E quando eu voltar, a gente conversa sobre possibilidades dessa nova casa. É possibilidades, tá? É. Calma, não surta calmo, não, né? Bruno, Bruno, eu tô calmo, Bruno. Não, não, não. Bruno, eu, Bruno, aluna, com Bruno, cara, Bruno, eu, eu cara, já conheço. Eu vou lá falar com o Rafa. Eu, eu, eu, eu vou lá beijo. falar com o Rafa. Na sala, Eu vou lá, eu tô indo. eu Ali na sala? então me chama esse menino, não eu sou seu marido, hein? Meu nome é Ian para Mas você é amor.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 E tô chocada duas vezes. Primeiro por você ter ido com ele segundo pelo dia. Pelo menos essa foi a parte boa, né? Ah, mano, eu não sei qual é o poder que o Dom tem sobre mim que eu não consigo resistir a ele. Eu já tentei, mas eu não consigo. Mas a verdade é que... Depois de tudo, aquela sensação de vazio, aquele... Aperto no peito, uma angústia, sabe? Tá, e você saiu e deixou ele lá sozinho. Ele tava no banho, nem me viu sair. E depois? Hum. Mais de 10 ligações e 30 mensagens. Me chamou de frio, incompreensível e estranho. Não é mole? E você não respondeu nenhuma? Não. Eu quero me manter afastado, sabe? Se eu não vejo, eu não cair na tentação daqueles olhos na lábia dele. Eu também não vou parar numa cama, num quarto de motel. Eu não tem mais nada pra falar nesse assunto, tá? Porque vai parecer que eu sou insensível, que eu sou chata, mas ele só te usa, só te manipula, só vai atrás de você quando não tem outra opção. Eu realmente espero que você caia na real logo, tá? Fora isso, Manu, até já mudei o horário do meu curso. Amanhã eu começo bem cedo sem ele saber. Porque assim ele não me encontra e não me encurrala na saída. Gostei de ver. Quanto antes você fechar os olhos pro Dom, você vai começar a enxergar um milhão de possibilidades que estão passando bem na frente do seu nariz E você não está enxergando Queria eu ter esse um milhão de possibilidades, viu? Olha, um milhão assim eu não diria não Mas eu quero te apresentar alguém Alguém? Quem? Tá, o nome dele é Ícaro, ele tá ficando lá na pensão da minha avó, ele não é do Rio, não sei o que tá fazendo aqui Mas ontem eu entrei sem querer no quarto dele, nem me arisco, bem na dele, mas confessou pra mim que é gay Ou seja, o par ideal pro meu amigo Ah não, mano, para de querer me casar com todo mundo que aparece Ah claro, eu vou deixar você sofrer pelo boy lixo que só te procura quando quer descarregar o tesão dele Tá bom, tá bom, tá bom, então me apresenta o boy aí da pensão da tua avó que com certeza eu vou estar aberta a possibilidades, encontros e paixões ardentes ah, vamos esquematizar esse encontro, então. Agora, vou ter aqui que tá dando a minha hora, o general fica na entrada, esperando a gente bater o ponto. Hum. Vamos comigo? Vamos sim, Mano, eu pego o um ônibus para casa. Eu tenho dentista, eu tenho que terminar um trabalho para finalizar uma nota antes de começar o um novo horário. Então vamos. Vamos lá. O nervoso me deixa. Oi! Oi, Bruni e aí, quanto tempo? Uhum. Como é que vocês estão? Está bem. Ansioso. É. A gente está bem ansioso, ansiosíssimo. Tudo bem, não precisam ficar ansiosos, tá? Benjamin, é esse o nome que vocês deram? É, É. Benjamin Benassi Maia. Maia, Maia. Maia. Maia. Nome de homem importante, né? Uhum. Olha, forte. Ele é fortíssimo. Denise, você não tem noção de como essa criança, ela... ela é aguardada na nossa vida, de verdade. Ai, gente, eu posso imaginar. Ó, oh, lembrando que lá dentro não pode filmar, não pode fotografar é, não pode uhum. e nem tirar a criança das dependências do abrigo, de correto? Mesmo. Não, a gente entendeu direitinho. É entendeu? entendeu né? A gente entendeu, Quem não me basta no dedo dela. <risos> Passando dessa fase, gente, que não é muito longa. Vocês vão poder, né? Vou pegar aqui pra uma semana, pra passar os um dia, datas com comemorativas, isso não é maravilhoso? Ah, calma, ele vai ser possível. possível. Não, isso não é maravilhoso, não, isso é um sonho, isso é. é... Mas será que a gente pode falar sobre isso depois? assim Que eu tô fazendo um tempo, né? Depois tá pegando meu filho no braço, né? Puxa aqui, ó, a ele aqui, ó. Ele é nosso filho sim, porque ela vai ficar cara. Ele é nosso filho sim, porque Deus já me falou em oração, entendeu? Então assim. Não, mas é assim, eu já, eu já mentalizei tudo. Vamos entrando então, eu tô te presentinho. Eu... Cadê o? Cadê o presente, Bruno? Cadê Vai entrando, eu vou pegando lá no carro. Eu já encontro vocês. Tá, então vai, não demora, tá? Tá, vai. Oi, cara, boa tarde, se eu me dar uma informação? É que eu já perguntei no embaixo, ninguém sabe dizer, é, se tem algum lugar pra alugar aqui uma pensão. Sim, tem sim, é só continuar nessa, nessa calçada número 16. A dona tá lá na frente varrendo, é só falar com ela. Ah, tá beleza, obrigado, cara, obrigado. Eu tá. sabia que eu não tava tão distante assim. Tá bom. Obrigado. Mickey, dá pra você parar de se comportar igual um garoto mimado me escuta? Não, se tem alguém aqui mais interessado que você ganhe seu dinheiro, sou eu. É tudo que eu mais quero. Só que eu quero que você ganhe honestamente, trabalhando, entendeu? Você, por acaso, sabe o valor do dinheiro? Não, tô te fazendo uma pergunta. Você sabe o valor do dinheiro? Não, então ótimo. Só que estou tô te dizendo que eu não vou te dar mais um centavo a mais do que você recebe, é isso. Se você quiser um pouquinho a mais, aí você trabalha igual as pessoas normais. Sei lá, vai lavar prato... Vai servir mesa, não sei. Qualquer trabalho honesto. Mas eu não te dou mais nenhum centavo. Isso. Continua me pentelhando, sabe o que eu vou fazer? Vou te passar direto pra Suzana. Aí você já resolve com ela, e é isso. Ótimo. Ótimo, Mickey. Não me perturba mais, tá bom? Não vou falar mais disso. Tchau. Tchau, Mickey. Tchau. Já te falei que o seu irmão vai te matar e aí sim ele vai ficar com a herança toda. Você sabe que depois de você é ele que vai ficar com a herança. Ele é sua irmã. Para de se estressar. Viu que ele no celular não atende. Já dizia minha avó Lenca, entendeu? Acontece que você dá muita tela pra ele, isso sim. Salomé, mas eu sou mais velho, Salomé. Entendeu? Na ausência do meu pai e da minha mãe, quem cuida dele sou eu. Meu amor, cuidar. Não é passar pano pra tudo que ele fizer. Ele sabe onde tocar na ferida. Aí, sabe o que acontece? Aí ele vai, fala um monte de minhas palavras, deixa você estressadinho e aí você fica nessa situação. Não você tá pensando que ele vai me sensibilizar? Ele não vai não, tá? Porque se ele quiser um centavo a mais do que ele já ganha, ele vai ter que trabalhar igual a uma pessoa normal. Nossa, você quer saber? Não quero nem mais tomar café. Você vai comer? Não, não. Deus me livre. Se eu comer uma sementinha de girassol, só... Essa cinta tá aqui tá eu já botei? Pum, explode. Hoje é só base, a dieta do desmaio. Tá com fome? Desmaia. Que passa. Eu tô só assim. Eu vou me arrumar já. Marquei com a Martinha mais cedo hoje lá na emissora, que ela vai dar um jeito nesse aplique. Olha só como é que já tá. Entendeu? E acho que ela pediu esse batom aqui pra passar em mim. Eu não sei o que ela quer fazer com isso. Mas você não vai usando esse batom, Salomé. Esse batom vai ficar gritando na sua cara. Nossa, Otto, mas então tão tá apagadinho. Tá apagadinho? Ah, pois pra mim não tá apagadinho, não. Você tem como trocar? Mas Otto, eu, eu, eu só... Não tem nada demais. O que, que vão pensar em Salomé? Uma mulher minha usando esse tipo de batom? De jeito nenhum. Tá. Eu troco. Já volto. Oi Suzana, é Otto. Suzana, olha só, quando o Mickey te ligar pedindo qualquer quantia, pedindo dinheiro, sempre passa por mim antes, ok? Tá, qualquer quantia que for entrar na conta do Mickey precisa passar por mim antes. Nada pro Mickey. Ok, obrigado. Tá tudo certo, tia. Eu mesmo fui lá hoje ver. É um vazamento, mas está vindo do apartamento de cima. Eu já chamei o síndico, mostrei o proprietário também e ele foi lá ver. Não, garanto que uma semana vai estar tá tudo feito e reparado já. Não, sim, eu já avisei a moça que está interessada e ela vai voltar lá semana que vem. Não, ela segue interessada também, tia. Eu vou ver sim. Não, mas só amanhã, tá bom? Isso. Qualquer é coisa que você me fala. E o depósito que eu fiz já. Já viu? Tão certinho. Tá bom. Não pode deixar que eu vou cuidar de tudo, tia. Eu te mando as fotos. Eu mando os vídeos também. Sem problema. Fechado. Então, tá bom, tia. Qualquer é coisa que você me liga, tá? Tá bom. Beijo. Tchau. Tchau, tia. Ai, meu Deus do céu. E vamos resolver tudo, senão vai faltar dia vai sobrar trabalho. Bom dia, Dona Aurora, bem com a senhora? Ô, seu geral, tem um caminhão de mudança ali na porta, é ah, o que? Morador novo, né? É, tipo pro prédio sim, morador novo, é um coroa aí, caça aí que comprou a cobertura aí. É, e que bom, né? Família dá tá pra movimentação do prédio. Olha só que eu não sei se a família é família não, mas eu sei o seguinte, viúvo, Cobertura comprada, ricaço, viu? Mas me dá licença, dona Dora, eu vou ter que não um aqui na garagem. Já... Me dá licença. Gente do céu, temos um viúvo rico nessa cobertura. Não, não vou ficar mais assim, não. Eu vou dar um jeito nesse meu cabelo hoje. Dá ah, retocada é nesse cabelo aqui, peraí. Ah, não dá não, dá, pô. Se toda vez que a gente vier aqui você for amarrar essa sua tromba, aí é melhor a gente nem vir. Não é nada disso, né Bruno? Poxa, eu só fico chateado de estar indo embora e a gente não poder levar ele com a gente. Você viu, amor? Você viu que quando a gente chama ele pra vir para nossa escola, ele chega a dar o bracinho, coisa linda. Depois, quando ele tava no meu colo, ele nem quis voltar por causa daquela magrinha que trabalha aí, tá? Eu fico triste, triste de não estar indo com ele, com a gente vai acontecer em breve. A gente só precisa ser paciente. Eu, tô sendo bem, eu tô sendo bem, Deus, Deus não. sabe como eu tô sendo paciente. Enfim. Emissora? Sim. Direto. Eu eu tenho 22 cenas, sabe Deus que horas que vai acabar isso? Cara, nada a ver o assunto, mas você sabe se o Rafa vai estar lá em casa hoje? Não. Não vai. Ele foi pra casa da mãe dele. Vai ligar para Henrique vai ver sobre o lance de... De ficar mais uns dias no Brasil. Assim, tem alguma coisa pegando, tem alguma coisa. Eu conheço Rafa, tem alguma coisa além disso tudo acontecendo. Não. Ele acabou de perder o pai, né? Não. É normal ficar assim. Não. Não é isso. Assim, eu conheço o Rafa, meu amigo. Rafa sempre foi muito na dele, muito discreto. Mas tem alguma coisa além da morte do pai pegando. Mas fica tranquilo. Fica tranquilo que eu vou descobrir, tá? Eu descubro e eu não me chamo Yambenas. Yam, yeah. você não vai se meter na vida do menino não, né? Bruno, alguma vez, Bruno, alguma vez eu me meti na vida do meu amigo? Você tá perguntando isso pra você que eu fale a é verdade? Dirige Ai, esse carro, engatei a marcha. Ah, bruto, Vai, liga, segue aquele carro, eu, bora pra eu, a emissora, eu, eu. vambora. Pelo amor eu de Deus, gente, desce pra empurrar. Tá Francamente. Deixa eu tá nervoso. Vai contar. Calma, vai calminha, vai, vai, calma. Vambora, bebê. Agora eu te encontrei seu ladrãozinho de merda.